Seu chefe você acha que ele é meu caso. Nossa relação parece não ter uma boa base de confiança, é? Lamento ter insinuado que ele era seu caso. Eu confio em você. Bem, eu não sei se confio em você, mas vou lhe dizer o que poderia me convencer. Diga. Dê-me sua arma. Que? O okay. quê? E por que você acha que eu tenho uma arma? Você trabalha para a organização mais bem armada da Terra dos Mortos? Não venha me dizer que não lhe deram uma arma. Não consigo entender de onde você tirou essa ideia absurda. Sabe, você tem razão. A boato sobre um exército revolucionário que anda estocando armas. Na verdade, para eles é o trabalho. Manny, é melhor você voltar quando quiser falar a sério comigo, está bem? Ué. E sobre está pronto? Estaria? Sim. Eles não me deram uma arma. Você está no período de experiência. Você não me engana, Manuel. Hum. Manny, é melhor você voltar quando quiser falar a sério comigo, está bem? Tá sendo mais papel que o céu, bicho. Eu se fuder. Eu nem comecei ainda, mano. Eu não sei nem como é que eu vou fazer isso. Rapaz, esse cinzeiro é tão chique que dá para. Depois que você acostumasse com o gosto de fuligem, você se sentiria um rei. Eu posso fumar. A cera num carimbo.